Olá, queridos ouvintes e amigos, aqueles que estão sempre comigo pelo YouTube, pelas redes sociais, Instagram, Face, e venham sempre, né? Eu estou aqui te aguardando. É, Para quem não me conhece, eu sou a Armin Dengourmandian, trabalho com a Medicina Energética do Terceiro Milênio. Armin, o que é a Medicina Energética do Terceiro Milênio? Ela é composta por três pilares, que é o registro da memória celular, à medida que eu converso com a pessoa, às vezes, logo no começo, é um escaneamento que eu faço no subconsciente, é de subconsciente para subconsciente, e são células com células conversando, trocando uma ideia, né? E eu percebo o que está travando a pessoa, e vou mostrando para ela. O que, é, que trobloqueia, o que trava, o que segura, o que não deixa a pessoa ir para frente? Muitas vezes a pessoa até se manifesta, ela não percebe, né? é, ela tem algumas coisas boas que ocorrem, muita gente tem isso, mas aquilo que ela intrinsecamente quer. E que, que vai fazê-la feliz, independente da questão uh, financeira, dela ter dinheiro ou não. Mas a insatisfação pessoal dela com ela, muitas vezes é muito grande. E ela diz assim, bom, as coisas são mesmo assim, nem tudo, a gente não tem tudo. Eu me lembro quando eu era bem nova, eu acho que não, não era tão nova assim, mas era mocinha ainda. Eles falavam assim que era sorte no jogo, azar no amor. Que quem tinha sorte no jogo tinha azar no amor. Ou seja, quem ganhava dinheiro, né? e dizia que era sorte, não ia bem na questão amorosa, afetiva, em relacionamentos. E o oposto, azar no jogo e sorte no amor. Só que, se nós não tivermos as duas coisas correspondidas, eu não estou falando de ficar bilionários nada disso, estou falando de viver bem, né? Financeiramente, viver bem, tranquilidade. Nós não vamos... Vamos ser cartesianos, nós vamos ser divididos. Vai ficar uma parte minha, como eu ouço tanta gente falar, né? Uma parte minha, uma parte do... essa parte, esse lado. E, e as pessoas esquecem que para serem felizes, para estarem bem com elas, isso é felicidade, é você estar harmônico, ser harmônico com você mesmo é não trazer angústias, é não trazer tanta ansiedade, tudo um pouquinho é dosado, não tem problema, mas você trazer isso em excesso é doença. Não adianta você estar bem numa coisa e na outra não estar, porque nós não somos divididos. O nosso ser sente, o nosso ter sente. Né? Por mais que a gente queira lidar com essas condições, com essas situações, se nós não sentirmos, se nós não destravarmos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E eu digo que o maior obstáculo que nós temos na vida são as, os traumas, os bloqueios, as crenças que é, geran, que é gerada através do medo. Tudo isso foi muito dado a nós pelo medo, pelo medo. Tanto é que eu, agora abrindo entre aspas, né, eu sou futurista, meu futuro é agora e pronto, acabou. Mas as pessoas têm muito medo do futuro, porque trazem as mensagens de medo, de, de temor, de ameaças do futuro, no se você, se você não mexe no que está bom, no que não é. Às vezes está bom aparentemente, mas não está bom para dentro da pessoa, né? Então, essas frases, elas são o maior obstáculo que nós temos e nós achamos que elas são verdadeiras. Então, eu não vou mexer no que está bom e vou fazer de conta que eu estou feliz porque eu tenho o que a maioria não tem. Às vezes, essa é a resposta que a pessoa se dá, né? Então, a maioria está com essa resposta porque ela diz eu sou fortuita, eu sou fortuito, né? eu tenho a ajuda de Deus como se o outro não tivesse, e, e, e pronto, a divindade quis assim eu vou fazer de conta que eu estou feliz. Que eu tô... O que, que é felicidade? É ter o peito aberto, o peito livre, é acionar o que você quer para a vida, né? Uh, outro dia eu vi uma pessoa falar assim... Ela me perguntou, ela perguntou para mim, né? a fé, é, ela é religião? Eu olhei para ela e falei, de onde você tirou isso? Fé não é religião, fé é amor. Fé é, é, é trazer, é se sentir amparado, como se você estivesse sendo amparado e, e receptivo e recebido por por uma gama de energias benfeitoras. Isso é fé. É, não importa que seja, seja, esse nome seja Deus, seja Jesus, Cristo, seja Krishna, não importa, seja, mal, seja o que for, mas você se sentir protegido nesse mundo, isso é fé. O que, que a fé provoca em, na, em nós? Autoconfiança. Quem tem fé, confia em si. Mas de uma forma, de uma maneira, de, um, de uma... Ela sentencia a coragem, ela sentencia a confiança, e quando ela sentencia essa confiança, quando ela sentencia a coragem, ela não teme a mais nada, porque ela vence o temor, ela vence aquelas frases que criam obstáculos, ela, ela tira aquela pedrinha do sapato e ela percebe que não é a montanha que se arretia, não era as coisas ruins que a seguravam, mas a pedrinha que ela carregava no pé, que esse é o que mais machucava, né? Então, nós precisamos nos libertar dessas amarras, desse aprisionamento que nós fizemos em nós. Ai, dá um exemplo, vai. Pensamentos repetitivos, aperto no peito. Você dá vários passos para frente e quando você pensa que se alcançou o objetivo e ali você vai ter as realizações, volta para trás de novo e começa tudo outra vez. Parece que as coisas não funcionam, pode funcionar numa coisa não funciona na outra, é, sabe... Casamentos não muito harmoniosos, mas disfarçados e harmoniosos, porque as pessoas elas têm medo de ficar só com elas por um motivo financeiro, por um motivo, às vezes, de apoio, por uma questão de, de segurança, de ter um ombro amigo, mas nem sempre aquele ombro é tão amigo. Muitas vezes pode ser até um ombro inimigo, mas inimigo, entre aspas, né? inimigo dela com ela mesma interior, não da, do parceiro ou da parceira. Então, é, filhos desajustados com os pais, mas os pais insistindo porque são pais e, e que querem ajustar com aquela criatura, mas a falta de correspondência, a falta de, de, de ter um, um, sabe, um diálogo, a, a falta... E, porque normalmente os pais têm o um, um diálogo com os filhos. Não, meu filho vai fazer o que ele quer, minha filha gosta Mas, é, é, sabe, tem, tem ainda aquela memória, aquele paradigma que diz assim, Ai, que bom seria se ele fizesse isso, se ela fizesse isso, né? E aquela criatura sempre assim, porque tudo é energia e tudo chega sentenciado para a pessoa. Então, esse é o registro da memória celular, vícios, né? Eu digo que o dos vícios, o único que eu não atendo realmente, porque não tenho, não tenho sabe, como atender pessoas assim, é o usuário de, de crack, né? Mas, enquanto for drogas, que não seja esta, eu até atendo, atendo os pais que têm filhos nessas condições. Então, a gente vai atendendo à medida que for possível e vamos resolvendo algumas coisas, porque muitas vezes nem aquela criatura quer vir, mas através da mãe ou do pai, a gente consegue é, ver o que está ocorrendo e a energia é uma frequência e muitas vezes essa frequência atinge aquela criatura. E qual é essa tria de Armin? A radiestesia magnética imantada é a outra, pessoas que fazem o curso de radiestesia magnética imantada, é algo sensacional. Pessoas que vão lá que eu trato. Eu só uso pêndulos de cristal e pêndulos de pedra, lidos direto com pedra. Se vocês quiserem conhecer um pouco desse meu trabalho, para quem ainda não sabe, vai lá no meu YouTube, vai lá no, nas minhas redes sociais, no Instagram, Vai no, no Face, vocês vão ver o tipo de trabalho que é, que ele é maravilhoso, gente. Com a radiestesia, a pessoa fica, sabe, o corpo dela fica imantado. Ontem, até quero agradecer para o pessoal que esteve lá ontem na vivência que eu dei, o corpo das pessoas não só ondulavam, né? À medida que eu, nós entramos na cápsula da, da frequência de luz, que o futuro é hoje, é aqui agora, e agora, e, e o futuro já existe, né? O futuro, a energia do futuro é a melhor energia que tem se as pessoas não deteriorarem, mas quem se deteriora são as próprias pessoas com medo do futuro. Então, as pessoas entraram na cápsula na cápsula da energia. Fria Vibracional Curadora, que é a que eu trabalho, e eu sou iniciada há mais que, que, que 36, 37 anos, é, auto-iniciada, né? Entrei na Rádio Mundial já falando disso da energia fria vibracional curadora, até falava que tirava queimadura e tira, e uma série de outras coisas, e da radiestesia magnética imantada, que as pessoas começaram o corpo se movimentar, e teve uma pessoa que o braço começou a levantar sozinho, e ela falou, ai meu, estou levitando, eu falei, que delícia, que sensação gostosa, mas não né, estava saindo o que tinha de carrego dentro dela, dentro dessa pessoa, uma outra com problema seríssimo de coluna, né? foi estar tudo gravado e, e a coluna, nossa, uma, uma delas viu nela formando uma placa de cura, colocando uma placa na coluna dela, né? quando ela estava recebendo, quando entraram na cápsula da energia fria vibracional curadora, que é formada pelos pleiadianos. E realmente quando eu falo que é uma cápsula, que é, um, é, é como se você entrasse dentro de uma espaçonave do futuro. É lógico que é energética, é formado por moléculas, por átomos. E quando você entra nele, sai aquele calor, que o calor é da febre. Vocês vejam bem, agora eu vou explicar um pouquinho do calor né, e do frio. É, quando eu falo do calor, é muito gostoso nós sentirmos o calor humano. Quando você abraça uma pessoa, vem aquele calor no peito gostosinho. Isso é uma coisa. Outra coisa é o calor febre. É diferente. Uma coisa é o frio que você sente quando você está com frio. Outra coisa é receber a energia fria, que é como o ozônio, né? Quando a gente fala de estrelar, quando nós falamos de cosmos, quando nós falamos da terra, né, como ela é, da, das plantas, por onde elas vêm, elas vêm tudo de lugar úmido, lugar frio, lugar de preservação, o que preserva os alimentos, o que preserva o corpo, o que... O que não deixa adoecer o que não deixa embolorar, o que não deixa mofar. É a energia fria a vibracional curadora. E quando eu a recebi, por, pelo motivo de ter curado uma, uma, uma queimadura violenta, e ao mesmo tempo eu ter sentido esse frio, e o meu corpo tremia por inteiro, é, é porque vai atingindo as células, as células de, para curar, foi que eu coloquei o nome, eu que dei esse nome, energia fria vibracional curadora. Então eu entrei aqui na rádio em 99, mas já tinha, já já havia chamada minha, né? Em de 98 até o ano do, até o final do ano de 99, eu já entrei anunciando sobre esta energia. Depois vieram outras similares, qualquer coisa assim, mas são só similares na aparência, na verdade. É, a, o resultado é totalmente diferente, tá bom? Para quem quiser falar comigo, pode ligar. Se quer fazer uma pergunta, quer receber energia fria, é, quer saber por que, que tem tantos obstáculos, tantos medos na sua vida, por que, que você tem aquela enxaqueca, por que, que você tem aquelas dores, aquela prisão dentro de você, o querer fazer e não conseguir, essa depressão, ansiedade, né? a, a, a síndrome do pânico, qualquer coisa que você queira saber. O meu telefone, para quem quiser agendar um horário, quiser marcar um horário comigo, é, do meu consultório, eu estou em Santana, em Santana, super próxima ao metrô, a 70 metros, 60, 70 metros do metrô Santana, tá? Então, para quem quiser passar por mim por, comigo, daqui a pouco eu vou explicar tudo direitinho, como que funciona. É só ligar para 11-99675-5250, 11-99675-5250 e tem ouvinte na linha. Alô? Boa noite. Quem está falando? É a Sely. Você hum. fala da onde, Sely? Eu estou falando da Zona Norte. Na verdade, eu estou voltando para casa. Ah, então você está na zona que eu estou, na Zona Norte. Só não sei se é, é. o mesmo bairro. Verdade. Ah, então, você já me conhece, Celi, já eu me Eu já conheço o seu trabalho aí. Que bom. E eu queria te fazer uma pergunta. Sim, vamos lá. Ah, na verdade, depois eu vou fazer. Legal. É, na verdade, eu queria saber é, essa energia se realmente o amor da minha vida amorosa, que vem bem travada durante o ano. Tá. Você diz no amor pelo pai, pela mãe, pelo cachorro, por um homem, por uma mulher? É, não, não entendi. Por um homem. Ah, então por relacionamento afetivo. Sim, sim, sim. É porque o amor, ele é universal, né? É verdade. É verdade. E aliás, ele não existir dentro de nós. Nós não temos o potencial de sentir ou amar. Né? Ele existe, mas fica atrofiado. Sim. E as pessoas confundem paixão, é, posse, apego, tesão com amor, né? Sim, sim. Tá. E você disse que há algum tempo você está sem ninguém. Sim, minha vida não travou. Travou? Sabe por que travou, Sueli? Porque você tem uma ansiedade, uma necessidade de ter alguém tão grande que quando aparece uma pessoa, porque você é muito agradável, você é uma pessoa alegre, você leva bons fluidos. Sim. Porém, quando chega a pessoa, você não é que você se envolve tanto com ela, você se envolve, mas você tem tanta vontade de permanecer com aquela pessoa, que a pessoa se sente, às vezes, sufocada. Ela não sabe separar. Essa, essa, essa vontade de você ficar junto, né? De você querer estar com ela, quiser, sabe, trocar coisas boas, harmoniosas, em todo sentido, mas ela entende de outro jeito. E pelo que eu percebo, Sueli, já faz algum tempo que você tá sem ninguém. Sem ninguém que eu digo fixo mesmo, né? Sim. sim. Não por assim de ficar um mês, dois meses, três meses separar. Eu sim. tô dizendo de mais tempo. Sim. E pelo que eu percebo, já faz algum tempo que você passa por essa situação. Sim. Porque você se apega muito à pessoa, entendeu? Você quer dar. Oi, fala. Oi, não, tô ouvindo. Então, mas é isso aí. O que você precisa fazer é parar, analisar um pouco. Você não foi casada, né? Já foi? Não, não. É, não foi. É, sabe, analisar um pouco. Por que, que eu tenho essa carência? Por que, que eu preciso tanto é, quando alguém aparece? Como por que, que eu me enfraqueço com medo de perder a pessoa? O que, que acontece em mim, né? É, cê, é, aquilo começa a te dar sufoco, o teu sufoco, tudo em nós é energia. O teu sufoco a, atinge o sufoco da outra pessoa também. É. Entendeu? Então, só quem você vem com a necessidade, é como se você agarrasse a pessoa, a energia vem assim na sensação da outra pessoa. Ah. É como se você agarrasse ele. E não deixasse ele embora mais, entendeu? É essa sensação que a outra pessoa tem pela energia, é uma frequência, o nosso, tudo em nós é uma frequência. E essa frequência atinge a outra pessoa desse jeito, Sueli. Sim, sim, sim. E isso já vem há muitos anos com você, desde criança. É. Você é muito, não é só com o relacionamento homem, Lena, é em outras situações também, até nas amizades. E você é uma pessoa extremamente agradável. É verdade. Né? né? Agenda um horário comigo, vai lá para uma consulta, que, que aí você vai ver como as coisas mudam. Tá, certo. Eu vou agendar assim. Tá bom? Um beijo grande para você. Beijo, obrigada. Nada. Gente, hoje eu vou ficar aqui, vou fazer uma hora de programa, já comecei, né? Nós vamos fazer a segunda parte também. E antes disso, eu quero dizer o seguinte para vocês. Ontem, eu fiz uma, uma vivência e chamei o futuro é agora. O futuro já está na nossa frequência. Já está a energia do futuro. Ela nunca deixou de estar conosco. Vocês vejam bem, quando nós falamos da força dos cristais, quando nós falamos da força magnética, quando nós falamos da força até de visualização, de holografias, nós já estamos falando do futuro que sempre existiu. O medo do futuro é a distorção, que as pessoas fazem do futuro. O medo do futuro é, de, é, é justamente aquilo que eu falei no início. São as crenças colocadas através dos dogmas, colocadas através das religiões, que não é fé, é a de amedrontar, entendeu? Se não for Deus em você, que Deus é, é invisível. Né? A maneira como eles colocam, você vai acreditar em, em, em um ser e no que existe, numa energia que você coloca como Deus, por ele é invisível. Como que você pode se adequar a, a algo que é invisível? Você vai acreditar em quem traz Deus como visível. Então você diz assim: nossa, ah, que bom. Deus ajudou e salvou aquela pessoa. E quando morre, a pessoa fala, Ai, mas Deus quis assim, vai estar tá lá. Entendeu? Tudo é vontade de Deus, você não tem vontade nenhuma, você não tem nenhuma similaridade com você, e você não acentua isso dentro de você. Então, nós precisamos colocar o seguinte, nós somos uma unidade como Espírito, nós podemos ser todos, nós podemos ser todos um, nós somos todos um, materialmente falando, mas espiritualmente nós somos um no todo, nós somos únicos no todo, nós somos solidários conosco mesmo. Por exemplo, a pessoa que eu atendi agora... Ela é uma pessoa assim, a gente vê que é uma pessoa agradável, então, aquelas coisas gostosas, né? Uma pessoa que não coloca. Que é, que é, sabe aquelas pessoas que a gente fala é topa tudo, assim, tá pronta para qualquer coisa, né? Mas o que, que acontece? A pessoa às vezes ela, ela tem tanto para dar, tanto para dar, que ela procura alguém que aceite o que ela quer dar. Alguém que, que diga assim, não, eu, eu, eu quero receber o que você quer dar. Mas antes de você querer dar para o outro, ofereça para você. Como você pode, você sabe que tudo no nosso corpo é atração, é uma frequência. E como que você vai lidar com essa frequência se você não sente ela por você mesmo? por você mesma. É egoísmo falar isso de forma alguma, de forma alguma. Eu já disse espiritualmente, nós somos um no todo. Nós não somos o todo num. Então, espiritualmente, nós estamos amarrados ainda aqui na terceira dimensão. Se, você, se nós partirmos para a sexta, para a sétima, para a oitava dimensão, nós vamos ver o quê? Nós vamos sair do tubo de ensaio que colocamos na altura da nuca, que fica bem no laríngeo, né? e vamos começar a expandir a nossa consciência. E, na verdade, não existe a vidência, como falam. Existe a transparência de luz pelo frontal. E o que é a transparência de luz pelo frontal? Eu vou explicar para vocês logo após o comercial. Tem ouvinte na linha? Pessoal, o que eu deixei em aberto na, no, antes do intervalo, eu falo daqui a pouco, depois de atender o ouvinte, tá bom? Alô? Oi, Armin, boa noite. Boa noite. Nossa, tua voz não me é estranha. Eu já falei com você umas duas vezes. Hum. Foi. Como é seu nome? Tânia. Tânia. Tá vendo como eu sou boa de gravar a voz? Eu vou ser boa. É um prazer falar com você novamente, Armin. Que bom, é pro meu também. de falar com você. <risos> Pode falar, Tânia. Querida, é o seguinte. Eu quero falar pra você sobre o amor, né? Eu só atraio pessoas encrencadas, homens casados, ou homem que, que quer se encostar em mim. E eu não quero, quero atrair uma pessoa mais próspera que eu. Hum... <risos> o, a, o, o que, eu, vamos, vamos pegar por aí, Tânia? Você diz mais próspera financeiramente, mas, isso, e que, é financeiramente, que tá? Diz, que não seja assim, quero que não seja encrencado que tenha o que eu tenho, né? Tá. O até mais. Tá bom. Ah, quer dizer, você já moldou a pessoa e mandou para o universo? Ou está mandando o recado telepaticamente? Como é que está funcionando? Que, para quem que você está pedindo isso? Eu peço para o universo, peço para tá. Deus, a pessoa que eu quero. Você acha que Deus vai mandar a pessoa para você? É, você Deus acha Deus que Deus o universo Deus. vai mandar? Você já pediu para você mesma isso? você já mandou esse recado através de você mesmo para você você confiou nisso então minha filha ninguém vai te ouvir se você não se ouve quem é o universo para te ouvir você entendeu não importa relacionamento relacionamentos em todos os aspectos. Eu, vocês têm maneira de falar amor, amor, mas eu estou entendendo esse amor. O amor, quando você pede pelo amor, você clama por ele, é sinal que você está ausente de você, Tânia. Sim. Sabe, quando nós somos em nós, quando nós sentimos em nós, nós temos um, um, um conforto, nós temos uma certeza... Tão profunda de que aquilo vem. Porque ele vem atraído pelo nosso amor, por nós. Você só consegue atrair o amor, seja em, no que for, com quem for, quando você, se, você sente o amor dentro de você, como você sente, como é bom, como é gostoso eu me amar. E como é gostoso e como é bom eu expressar esse amor para o mundo, para o universo. Aí o universo vai te encher de amor também O universo traz pra gente O que a gente pede pra ele Nos sentir Entendeu, Taninha? Entendi, Aninha. Então tá bom, meu amor Muito obrigada por você ter me atendido Tá, obrigada a você Por ter me ouvido uhum. Um beijo grande pra você Outro, obrigada Bom, pessoal, então é isso aí Eu vou... Nós somos o que, o que nós atraímos, nós somos uma frequência, nós somos uma vibração. Então, não adianta você pedir para o mundo algo que você não acredita que você possa se dar. O que vier para você o é aquilo que você pode se dar, entendeu? Então, se eu mais, se tiver mais alguém que queira falar comigo, é só ligar para o uh, 31710221. E antes de, de, de atender ouvinte, qualquer coisa assim, eu vou dar, eu vou continuar o papo, que eu interrompi, né? Na, na, antes do intervalo. Antes eu vou dar o um recado. Eu vou dar o um curso maravilhoso que muita gente está pedindo, que é o da radiestesia magnética imantada, para você realmente. Sabe, entrar nessa vibração, entrar nessa essência, entrar no futuro e não permanecer só nele, mas permanecer a cada dia, acrescentando muito, muito muito mais em você. Bora fazer o curso e poder atrair o que é de melhor para nós. E o número do meu consultório, para quem quiser mais informações, é o 99675-5250. Estou em Santana, a 60 ou 70 metros do metrô Santana. E vamos atender o ouvinte, Tomás. Alô? Oi, tudo bem? Oi, tudo. Quem está falando? É a Lucila. Tudo bem, Lucila? Bonito nome. Muito obrigada. Hum. Então, eu queria bater um papinho de você. Sim. então é o seguinte. Eu amo ajudar as pessoas. Você ama? Ajudar ah as tá as pessoas. Uhum. Você chega em mim e fala, ai Lucila, eu estou sem liquidificador, eu vou lá e tenho que comprar um liquidificador barato para você. Eu ah. falo, ai Lucila, eu hoje estou triste porque não sei o que, eu vou lá e aconselho você, então, eu estou sempre fazendo o melhor de mim. Sim. E tem pessoas que me criticam por isso, que tá. dizem que você tem que deixar as pessoas com seus braços, seus fatos, seus quadrados, e você cuidar de você. E eu não acho certo, Carmen, eu acho é egoísmo da gente. Eu não consigo viver sem ajudar as pessoas, eu acho que eu me sinto inútil. Tá. Uh, vamos dizer assim, vamos, vamos parar para pensar um pouco. Você disse, eu não consigo viver. Para mim, o que, o, que, o que serviu de tudo isso foi essa parte. Eu não consigo viver sem ajudar as pessoas. Vai me sentir útil. Tá. Uh, o que, que é se sentir útil sem ajudar as pessoas? Mas você ajudar a você. Existe isso para você? Ah, existe. E eu vou no médico. <risos> se eu vou passear, eu estou cuidando do meu espírito, assim, né? dando alegria para ele. Ah, você está cuidando, dando alegria para quem? Para os teus filhos ou para teu espírito? Eu não entendi não, direito. Para o teu espírito? É. Aonde está seu espírito que você está dando alegria para o seu espírito? mim. <risos> você é o seu espírito, entendeu, Lucília? Ele não está dentro de você, ele é você. Eu sabia que ia chegar nesse ponto. A partir do momento em que você se dá as coisas, o teu espírito ele entra numa frequência de luz tão grande que o você doar doar para o outro se torna uma coisa uh, natural e não como um prazer uma satisfação individual para conquistar a você mesma deu para você entender não né o que que você doa o que que você dá para você para o seu espírito você dá atenção para ele? É. Ou você acha que quando você está dando, ajudando todo mundo, fazendo caridade, sei lá, você está ajudando o seu espírito? Isso. Foi, é isso eu isso tá, eu Não está. Não está. Porque antes de dar para os outros, expanda o seu espírito em você. Doe você para o seu espírito, entendeu? É. O que, que seu espírito quer de você na vida? O que, que ele fala para a Lucília? Lucília, você está no planeta Terra. Em que dimensão você está nesse planeta? O que, que você está fazendo por você? Entendeu? Você dá para o outro, você se sente feliz, aí o outro vira a cara e vai embora. Como é que você fica? Você vai dizer para mim, ah, não, mas eu dou com uma mão e esqueço com a outra. Eu não acredito. Você se sente satisfeita? Quando a pessoa pega e dá um tchau e bênção para você? Quadra, né? Ah, estamos começando a, a nos entender agora, entendeu? Eu é um não estou dizendo assim que a gente tem que ser de volta, obrigada mesmo. Eu estou, eu Mas sei. Todo mundo gosta de uma graça, ninguém. Eu estou entendendo você. me trata bem? Sim. E me faz algum bem? Eu tipo. Sempre... Você não tem que nada, você está fazendo o que você quer, a outra pessoa não tem que nada com você. Você falou que é uma coisa que você quer fazer. A outra, não coloque a tua obrigação para o outro. Você deu porque você quis. Entendeu, Lucília? Dá primeiro para você, meu amor. Mas você não vai dar em espécie. Você vai dar em qualidade de espiritual. Uma qualidade de ação, uma qualidade de se remeter de fora para dentro. Não, de dentro para fora. Você quer estar se remetendo? Está querendo se remeter de fora para dentro. Você vai buscar no outro aquilo que está vazio em você. O outro não vai preencher nunca. Ele vai preencher de porcariada, isso sim. Entendeu? Não dê espaço para vir porcaria do outro. Preencha o teu vazio. A tua ausência com o seu amor e com você mesma. A pessoa, ela vai buscar no outro quando ela está no vazio. Porque ela tirou tantas pessoas de dentro dela, que ela ficou sem nada. Ela ficou sem ela também. Porque ela nunca esteve dentro dela direito. De uma forma consciente, entendeu? Uhum. Sacou? Obrigada, viu? Um beijo grande pra você. Pra você também. Tudo de bom. <risos> Tchau, Lucília. Tchau. Então, pessoal... Como nós podemos querer alguma coisa para nós se nós vamos buscar no outro aquilo que nós queremos para nós? Por exemplo, a pessoa ela quer ser cantora. Vamos dizer, ela quer ser cantora, tá, tudo bem. Então, ela vai buscar na energia de uma cantora que ela admira, Aquilo que ela quer para ela. Só que aquilo é daquela cantora, não é dela. Se ela quiser ser cantora, ela não vai buscar em ninguém. Ela vai despertar isso de dentro dela. Porque se a alma dela que está pedindo, se a energia dela que está pedindo, aquilo vai vir. Só vai vir para nós aquilo que é essencial ou faz parte da nossa Essência. O que que é? As pessoas pensam que evoluir é fazer bem, é falar com Deus, é não sei o que. Evoluir, gente, é preencher o seu vazio de você mesma. Não é conquistar o outro para se ressignificar, é você ser você com toda a força. Quando você preenche de você mesma... Você não precisa olhar no que o outro tem. Você precisa sentir o que o outro é. Muitas pessoas falam assim, nossa, Armin, como é que aquele homem ou aquela mulher foi gostar daquela pessoa tão diferente dela? Aquele homem bonito, com aquela mulher feia, aquela mulher feia, aquela mulher bonita, com aquele homem feio. Gente, ela não está gostando do figurino. Ela não está gostando da roupa que nós estamos usando atualmente. Ela está gostando da essência da pessoa. É disso que ela gosta. E isso para ela não sabe, pode aparecer, sei lá, a, a pessoa mais linda do mundo certo? não significa. Porque o que significa para ela é a atração, é a frequência, é, é assimilação, é. Aquela coisa gostosa do reencontro. Deu para entender? Mas agora eu vou explicar para vocês sobre o que eu parei de o que é a evidência. Mas para quem quiser saber mais, é só ligar... Para mim, perguntar, se informar, eu atendo com de 6 a 10 sessões em caso de depressão, qualquer caso que precise, e também atendo na radiestesia magnética imantada, só na energia fria, nessas coisas. Só que o trabalho completo é totalmente diferente. É, o meu consultório é 11, 9... 9675-5250. Os atendimentos que eu dou aqui é só para favorecer, ajudar um pouco. Uhum. Para informações é para saber como que é lá no meu consultório. Então, a energia da evidência que eu estava falando. A evidência, gente, é uma holografia energética. Eu vou continuar já, já. Tem ouvinte na linha. Alô? Alô. Oi, eu, quem tá? Eu estou te ouvindo e daí eu tenho ah. até a minha é consulta de ponto de vista. Mas, de Que bom. E eu gostaria de saber da, da minha saúde. Eu fico um pouco ansiosa, estou parada, dentro de casa, saio, volto, mas eu não estou muito feliz por estar aqui nesse vazio, sozinha. Tá. Como é seu nome? É o Felipe Maria de Souza. Não, um nome só. É Como que é? Sueli. Sueli. Você já me ouviu antes, Sueli? Já não, não, não, não, não. Ah, que bom. Por que, que você sente esse vazio dentro de você? É, eu... é, é lógico que é dentro, né? E você é. falou que está isolada, é isso? Eu tenho a minha casa. Ah, tá, você tem a sua casa, tá. Eu já tive meu filho, cada um está no seu centro. É, né? isso. E... É. Eu a, a minha filha, é. ela está em casa, ela está longe do mim, ela tá de Janeiro. É. Tá. É? E a filha está mais próxima. Tá. Então, Sueli, você é. falou que está com a síndrome do ninho vazio? Sim. <risos> é. é. Cada um vai seguir a vida, né? Porque uhum. o filho, você fala meu filho, minha filha, mas na realidade você foi uma ferramenta, você foi uma facilitadora de trazer esses espíritos maravilhosos para reencarnarem aqui. Então, uhum. eles estão vivendo a vida deles. Uhum. Como você quis carregar e você tem mania, né, Felipe? De carregar meio mundo dentro de você Também, né? e conversar com todas as pessoas lá na cabeça? Uhum. Você, você a formata a pessoa é impressionante, né? Você vê a pessoa e vai conversando com ela mentalmente. É verdade. Você faz muito isso. Faz muito isso e troco você, a pessoa, né? Não, você sofre, você sofre por você, porque a pessoa se afastou ou porque a pessoa está um pouquinho doente, você precisa ter um motivo para sofrer. Não é isso? E você achou o um motivo. A pessoa. Não, olha, eu estou muito preocupada, as coisas estão... Ah, ah, porque o é meu filho, porque a é minha filha, porque... É... E, e no fim, você está procurando preencher o seu tempo, o seu tempo energético, o seu tempo mente, o seu tempo interno, com essas coisas. Ao invés de você tirar todos e falar, agora eu quero a Sueli. É. Eu quero a Sueli. Cadê a Sueli? Estou procurando a Sueli. Todo mundo foi embora. Mas a é. Sueli também foi? Ou ela está aí? É, ela está aqui. Né? Mas ela está só na holografia, na forma? Ou ela está intensamente? Com ela. É. Shelly, uma pergunta. É. Uh, você mora sozinha, né? Pelo que eu vejo, eu tô vendo. É, no momento agora eu tenho. Tá. Eu já tenho uma olhada de casa de venda, mas só tenho a tá? Então, pronto. Ainda bem que foi embora. Você parou de comprar uh, uh, comédia de pirou, nessas coisas, né? Sim. Então, Shelly. Né? <risos> então, então, tá bom. Tá bom. bom. A gente por tá isso. bom. Então, então Shelly. Shelly. Me diz Sim. uma coisa, depois que todos forem embora, você faz comida para você gostosinha, como você fazia para eles? Claro. Claro. Pra você. Para você. Isso, faço para mim. Eu tenho de fazer. Eu gosto de comer. Tá. Então, preencha a sua vida com essas coisas boas que você está se dando, assim como você. Eu percebi que você gosta, tá? Assim hum. como você gosta de fazer comida. Você gosta de preparar e ingerir aquilo, só que você vai fazer o oposto. Você vai despertar e acordar a Sueli aí dentro. Sinta o sabor da Sueli. Para para dar para você aquilo que você está dando para os outros. É a hora que você dá para você, você preenche. E quando nós preenchemos, é uma delícia, porque aí nós convivemos com os demais na maior harmonia. Aí a gente pode dar coisa boa, oferecer tudo de bom. É totalmente diferente, né, Sueli? É então, ofereça para você aquilo que você deixa de oferecer para você para dar para os outros. Tá bom, meu amor? Tá bom. Qualquer coisa vai fazer uma radiestesia lá, eu faço online também, tá? E online tá, eu tô dando uma promoção boa. Pra... Bom, um abraço para você, Sueli. Eu vou, eu, vou, eu vou tentar fazer a, a radiestesia. Eu vou, tá? acab... eu vou acabar de falar aí, porque já tá em cima da hora sobre a radiestesia. Um beijo grande. Pessoal. Então, para quem quiser fazer consulta comigo, quiser fazer o tratamento, é uma coisa, tá? Entre as três coisas: entre a energia fria, a vibracional curadora, a radiestesia magnética imantada. E a energia fria vibracional curadora, eu atendo de 6 a 10 sessões, de acordo com a necessidade, outras vezes muito mais, outras pessoas que vêm, passam para se aliviarem sempre, mas tudo bem. Não esqueçam de se inscrever para o curso de radiestesia magnética imantada, tomar informações, um beijo grande e o telefone é 99675-5250. Gratidão, sempre na paz, luz e harmonia.